mano, eu sou o Fernando e Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E é o seguinte, mano, eu vim aqui explicar para algumas pessoas aqui que não sabem o que é MD10. Irmão, eu tô postando alguns vídeos de Rainbow Six. E esses vídeos são sequenciais de uma MD10. Que significa que depois de 10 partidas que o jogo foi atualizado e foi zerado, ele gera uma medalha para gente. Tá, e essa medalha significa muito para quem joga, independente da medalha eu continuo jogando, mas pra você que não sabe é, a MD-10 quanto mais desempenho você tem melhor é a sua medalha, melhor é a sua colocação e assim por diante outra coisa que eu vim informar pra vocês é que não tem nada de, de muito diferente, não, eu acho que é só isso mesmo passei aqui pra avisar você que não tá sabendo o que, que tá acontecendo e eu espero que você continue acompanhando, vou trazer mais coisas aí tô fazendo algum videozinho aqui tô, eu acho que eu vou trazer Sabe o que, irmão? Bio 4, mano, aquele modo hardcore, mano, de mundo aberto, tá ligado? Então, acho, então fica ligado que você vai curtir bastante. Demorou, mano? Tamo junto, um beijo, um abraço e fui.